A transformação incrível do Carlos, que estava pesando quase 200 quilos, conseguiu emagrecer depois de um susto que o médico deu, um alerta médico. Quem mostra pra gente é a Cristina Maia. A mudança do Carlos começou com um susto, o infarto do pai. Eu fui no cardiologista do meu pai e ele demonstrou uma preocupação comigo. Ele falou assim que da mesma forma que ele estava infartando, eu ia infartar muito antes dele. Até pela forma que eu estava. Ele era sedentário e se alimentava mal. Aí, chegou aos 26 anos, com pressão alta e excesso de peso. Ele me pesou e aí eu levei o um susto e descobri o peso que eu estava. Eu estava com quase 200 quilos. Eu sabia que eu estava acima do peso, mas não tinha noção de que era tanto. Filho único, você... muito carinho, sabe? Então aí fica difícil de você controlar. A primeira iniciativa foi mudar a alimentação. Ele cortou produtos industrializados, principalmente doce e refrigerante, e buscou ajuda nas redes sociais. Sempre no site de vocês da, do G1, saía todo sábado alguma, algum exemplo de motivação, algum exemplo de pessoa que conseguiu perder peso. Daí eu procurava essa pessoa nas redes sociais, adicionava essa pessoa e é, ia seguindo o exemplo dela, ia fazer a atividade física que ela faziam. Como o Carlos tinha vergonha de ir para a academia, começou a caminhar. Em quatro meses, emagreceu 23 quilos e tomou coragem para fazer a matriz. Ele começou aqui com a gente, ele era bem desajeitado. Ele segurava na parede, ele tinha muito medo. E aí ele pensou por diversas vezes em desistir. Ele me falou assim, agora você vai ficar na frente do espelho para você ver o seu movimento. E foi a partir daí que eu também ganhei um pouco mais de confiança. Ele não parou. E deu mais um passo. Entrou em um grupo de caminhada e corrida de rua. Minha primeira corrida, conforme eu ia andando, eles iam tirando cone. Daí eu notei que eu era o último colocado. Né? Mas assim, eu continuei até o fim. Os meus amigos que já tinham concluído a corrida, eles vieram e concluíram junto comigo. Foi muito bonito, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionado. Carlos já acumula algumas medalhas e tem uma meta que pretende cumprir em breve. Corre silvestre no final do ano. Esse é o é meu grande objetivo. Para isso, treina todos os dias. E além dos exercícios aeróbicos, consegue tempo para fazer musculação. E olha que ele sai de casa para o trabalho às quatro e meia da manhã. E só volta às oito da noite. Carlos também não descuida da alimentação, que agora é orientada por uma nutricionista esportiva. Eu não saio de casa sem minha bolsa térmica. E assim, o que eu levo para o trabalho? Eu levo leite em pó desnatado, levo ovo cozido, o pessoal do meu trabalho até reclama do cheiro, e fruta. Esses dois anos e meio ele já eliminou, porque é assim mesmo, Exatamente. eliminou, não perdeu, né? 52 quilos. Ainda falta um... uns, uns 20 quilos. Mas as peças de roupa antigas ele já guarda como troféu, como essa calça jeans aqui, tamanho 60. Hoje você usa... Com tanta determinação, Carlos virou exemplo nas redes sociais para quem também quer mudar de vida. Confiante, eu acho que é essa palavra que me define hoje. Eu sou uma pessoa confiante que não tem vergonha de falar com quem quer que seja. Boa, boa, Carlos, muito bem, parabéns, hein? Muito boa, boa, Carlos, muito bem, parabéns, hein?